Aqui nós estamos com a posição das variônicas já em posição. Nós vai dar um comando para ela dar a direção variônicos na direção de um veio de água. Então, ó, um, dois, três. Ela já me direcionou lá. Ó. Só que agora é só andar reto. Aqui, ó, é um veio de água. Nós vamos rispar ele aqui. então o veio mostra de bem nesse desenho aí o veio está tá aqui embaixo agora as varas está cruzada em cima dele então eu vou eu vou tentar vario traz esse veio de água para trás até onde você conseguir tirar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 agora ele não está nem ali onde eu puxei a primeira vez e nem onde eu puxei a terceira vez, ó eu vou andando as varas não cruzou aqui na onde eu puxei a segunda vez, não está aqui na onde eu puxei a primeira, está aqui na onde é original dele, e lembrando pessoal quem for fazer esse treinamento